Olá, aqui é a Daniele. Vamos aprender quais são as orientações de acessibilidade para quebra de página e quebra manual? Estamos trabalhando no LibreOffice Writer. Na parte superior da tela tem os menus e as barras do programa. No centro da página, uma página branca com o texto escrito. Por que é importante da quebra de página ou quebra manual? Nós vamos utilizar essas quebras para evitar pressionar a tecla ENTER e para deixar espaços. Quando nós quisermos passar para outra página, nós vamos utilizar a quebra. Como faremos isso? Terminamos o nosso texto nessa primeira página. Queremos passar para a próxima página. Nós não vamos fazer isso, pressionar ENTER. Por quê? senão o leitor de tela vai ler linha em branco, linha em branco, e vai, a pessoa que está usando o leitor de tela vai pensar que terminaram as informações do documento. Então, o que nós vamos fazer, terminou o texto na primeira página, queremos passar para a segunda, nós vamos ir no final do texto e vamos clicar no menu inserir, quebra de página ou pressionar Ctrl Enter. Automaticamente ele abriu a segunda página. Nós vamos digitar, por exemplo, introdução. Queremos agora passar para outra página, mas queremos que a outra página fique na horizontal, porque estamos trabalhando agora na vertical. Nós vamos em inserir mais quebras quebra manual, escolhemos esta opção, aqui na janela que abriu, está marcada a opção quebra de página, nós vamos escolher um estilo, existe aqui o estilo paisagem, então no momento que ele der a quebra, ele já vai dar a quebra e transformar a página em paisagem, vamos clicar em ok para confirmar, aqui, e aqui poderíamos continuar a digitação, o texto ah, e assim por diante então sempre que precisarem passar para uma outra página vamos dar quebra de página ou quebra manual